Olá, pessoal. Boa tarde. Como que Oi, vocês estão? Boa tarde. Oi, Oi Karen. Tudo bem? Oi, Rick. Tudo bom. Que bom estar aqui Oi. de novo no seu canal. Gratidão. É para a gente sempre uma honra ter você aqui. Ainda mais num, num domingo de Páscoa, uma, uhum. uma data importante. Já aproveitando para desejar uma feliz Páscoa a todos do nosso canal, do seu canal, da, da família, dessa é... família que a gente forma aqui nos dois canais. Então, é, Feliz Páscoa para todos, gente. Obrigado por estarem aqui, né? Por escolherem estar aqui conosco agora, comemorando, na verdade, esse dia, que é um dia que a gente relembra né, a ressurreição de Cristo. Então, a gente vai entrar um pouquinho aqui no tema, né? De... Do leão de Judá, né? Eu gostei tanto desse tema aqui, que o leão de Judá. Você sabe que quando eu estava na igreja evangélica, a gente cantava muito uma música que se chamava Leão de Judá, né? É, Então, é. O, muita gente comenta sempre sobre o, o leão da tribo de Judá. Isso uhum. está em algumas passagens. E, e como nós também estamos sempre abordando sobre esses temas... Galáticos, tratando da forma multidimensional da espiritualidade, nada nada mais justo do que lembrarmos do Leão de Judá. O, muita gente acaba tendo acesso a algumas informações, fazendo alguns acessos também e e, e conseguem perceber, vamos dizer assim, essa energia de Jesus. Yeshua, Sananda, sendo felina, sendo siriana. E uhum. a gente até abordou já em algumas lives o que faz bastante sentido, porque a gente pegou uma vez, certa vez, uma informação que dizia que as, as grandes consciências elas adentravam nesse quadrante da, galá da galáxia utilizando o portal de Sirius para fazer a, dizer, o enquadramento da frequência da energia, se utilizando até de estruturas né? Então uhum. faz bastante sentido tudo isso de do nosso grande mestre Jesus ele ele ser ter esse nome trazer essa lembrança como o leão da tribo uhum. de Judá. Entendi. Então assim a gente vai conectando uma informação a outra e nós vamos Chegando também em alguns, alguns pequenos detalhes. É, isso é bacana. É, e lembrar que hoje as pessoas comemoram a ressurreição dele, né? de que Jesus realmente nunca morreu, ele continua vivo. E dessa forma podemos também... Porque para mim, toda vez que eu falo de Jesus, eu sempre falo que Jesus veio representar o nosso eu. Né? Então todas as frases que ele falava Era ensinando a gente como chegar de volta ao nosso coração Como voltar para casa do pai né? Então a frase que eu muito uso Eu sou o caminho, a verdade e a vida Jesus estava ensinando cada um de nós a falar isso né? Então que ele realmente nunca morreu né? Nós nunca morreremos Nós somos seres que nunca morreremos em essência E que quando a gente volta através da conscientização E a consciência a gente expande através do coração né? não é através da mente, a mente só confunde todas as coisas, mas a grande porta, o grande portal para voltar para a casa do pai é o coração. Então ele sempre focou no coração, do ser humano, e que quanto mais a gente volta e se relembra aquilo que a gente realmente é, mais a gente expande a consciência, então a volta dele, a ressurreição dele é a nossa conscientização, né é nos relembrarmos o que estamos fazendo aqui, de onde viemos, qual é o propósito de tudo isso, então essa data de hoje, para mim, quando as pessoas se reúnem em família né? com, com tanto amor e, e se relembram de Jesus, para mim simboliza isso vamos nos reunir, mas para nos conscientizarmos né, de quem ele realmente foi, o que ele veio nos ensinar, que ele não quis nenhuma religião, ele não quis nenhum seguidor, mas ele quis inspirar. Os grandes mestres inspiram, não ensinam. Né? Então isso é, é muito importante, a, mens a, me a mensagem maior que ele nos trouxe, a volta para a casa do pai, que ninguém veio para ficar aqui e ficar no looping, né, sempre voltando, mas teríamos que vir e voltar para casa. É, exatamente, quando a gente vai, vai estudando, vai observando uh, todas as vivências, tudo que, que Jesus veio nos mostrar, nos ensinar, e essa data, inclusive, que, que nós celebramos na, na data, data de hoje, seria a nossa própria ressurreição também, assim como ele fez, mas a mensagem que fica, porque a gente também pode ressurgir, renascer a cada momento para o que estamos vivendo. E quando ele esteve aqui, ele veio mostrar várias coisas, vários potenciais, vamos dizer assim, do que somos capazes, e bem como você falou, fazendo essa conexão com o coração. A gente poderia pegar até uma, uma pequena passagem tá, que teve uh, durante a sua caminhada, que era quando uma moça, ela acaba tocando nele, que ele estava fazendo as suas peregrinações e, e muitas pessoas queriam curas. E essa moça acaba tocando nele e, e, e ele acaba tendo a sua cura, né? Seu processo, ela acaba tendo a sua cura, seu processo, e ele apenas, ele apenas diz, né? Pode ir, a sua fé te curou. Uhum. E, e, e dentro disso, ele, ele mostra que todos nós somos capazes de estarmos fazendo. Todos nós somos... Uh, filhos da mesma fonte e lógico que a consciência que ele traz, que ele vem aqui nos trazer esses ensinamentos é muito mais para nos relembrar, nos auxiliar e fez todos os processos também pela gente, sempre trazendo muito amor, sempre trazendo o o ensinamento. Né, de como que o universo funciona, como que são as coisas, como que nós temos esse poder também. E uhum. só para o pessoal entender, também nós colocamos aqui no título, nada para o que está por vir. Tá? Uhum. E o que seria esse nada para o que está por vir? É, a gente coloca essa frase, mas seria assim, uh, quem está no comando, quem está tocando o barco, quem está no leme, aqui da, do planeta Terra, da transição planetária, é nada mais, nada menos que ele. Tá? Uh, existem vários, várias formas diferentes que chamam ele, Jesus, Sananda, Yeshua, enfim, isso também não importa, o que importa é que a sua essência, a sua consciência, que ela está no controle, o planeta ele faz a, a sua entrada definitiva no cinturão de fótons, em zonas de mais luz, e a gente poderia dizer assim, a transição planetária, para onde a Terra vai, para as energias mais elevadas, esse processo, ele é irreversível, ele é um processo que ele vai acontecer de qualquer maneira, isso, a gente poderia usar várias palavras, isso já está decretado, isso já está de, definido, isso vai acontecer. E, então, quando a gente analisa que ele está no, no comando de estudo, que nós estamos aqui encarnados tendo essa oportunidade, nesse dia que é tão especial para nós relembrarmos também os seus ensinamentos, as suas vivências, as coisas as quais ele passou para poder nos trazer esses ensinamentos, nós podemos também chegar à conclusão que nós todos podemos fazer o nosso próprio renascimento também conectados com a sua energia, com o seu amor e com o seu coração, trazendo tudo isso de uma forma conjunta, sem separação, sem a gente uh, entender cada, cada processo, cada pessoa, cada forma, cada entendimento de forma separada, mas sim tudo de uma forma única, eu sempre brinco até, Karen, que o universo, ele a gente poderia dizer que ele é matemático, que ele é preciso, que ele é perfeito, não existem falhas, uhum. e dentro de tudo isso, tudo que Jesus veio, fez aqui, também entra dentro destes processos, dessa perfeição divina do universo. Uhum. Você fala da numerologia? Nessa... de tudo, mas da numerologia uhum. também. Sim, verdade. Você sabe que você estava falando aí de tudo que Jesus passou, né? Jesus foi muito foi muito castigado, né? Pelas mensagens que ele passava e porque ele estava ali passando a mensagem de conscientização, na verdade. E quando a gente pensa no nosso no nosso dia atual, as pessoas que estão passando a conscientização, que estão querendo desmistificar, né? O que realmente é espiritualidade, elas também estão sendo apedrejadas, né? Elas também estão, estão passando por um momento difícil, de ch sendo chamados de loucos ou insanos por, por estarem passando a mensagem. Então, eu acho que tem... Quando a gente compara um pouco, a gente percebe uma igualdade, né? Na, a, as coisas estão se repetindo conforme a gente vai trazendo conscientização. Porque tem muitas pessoas que não querem que a gente se conscientisse. Né? As forças... Um, Contrária sempre vem atrapalhar aqueles que estão passando as mensagens da mesma forma que aconteceu com Jesus. Então, por que teria que ser diferente conosco, né? Que estamos aqui à frente. Mas tem uma coisa que, que Jesus é, ele falou em Primeiro, peraí, deixa eu ver se eu lembro gente. Primeiro João, capítulo 2, 25. Ele falava que ah, ele deixou uma promessa para nós, né? Que é a vida eterna. Então, quando nós reconhecermos o que realmente somos, quando nos relembrarmos o que estamos fazendo aqui, todos nós teremos a vida eterna, né? Porque todos nós viemos da fonte e voltaremos para a fonte, independente de quem seja. Todos são filhos, todos são manifestação do todo, de Deus. Então, não existe aquele pior e aquele melhor, né? O amor é para todos, o caminho é para todos, só que precisamos escolher. E existem alguns avatares que estão aqui, que já estão vivendo com a, a mente crística, né, e vivem dessa maneira, e essas pessoas estão aqui para inspirar, né, são aqui para ensinar que todos somos como Jesus, todos podemos curar, né, mas podemos curar o quê? Não de colocar a mão, Jesus também não fazia isso de colocar a mão e curar as pessoas, mas ele inspirava as pessoas a terem fé e a fé da própria pessoa curava ela, né, então o próprio Jesus ensinava isso, então ele mostrou para a gente que o maior curador não é aquele que cura, mas é aquele que cura a si próprio e inspira os outros a se curarem. Né? Então é tudo muito bonito quando a gente faz essa comparação da vinda de Jesus com o que estamos vivendo hoje aqui. Né? Isso, e, e até uma, uma outra coisa que é interessante né, a gente comentar aqui, quando a gente aborda sobre comandos, né, comando Ashtar, comando Santa Esmeralda, Santamentista, comando Mariano enfim toda toda todas essas reuniões de grandes almas vamos chamar assim quando tem alguma situação alguma missão alguma coisa para ser feita não não são é diferente do que a gente entende como um comando no exemplo aqui no planeta Uh, não se dá uma ordem para alguém encarnar, ó, oh, você vamos dizer assim, você vai lá encarna e faz esse trabalho. Uh, na verdade é o próprio comandante, vamos dizer assim, que desce e faz. E foi assim com quando Jesus ele veio aqui realizar o seu trabalho também. E e para quem se recorda, você falou até né, naquela época uh, ele era muito perseguido. Ele veio trazer Coisas totalmente novas e que iam muito em desacordo com, com o que, vamos dizer assim, era interessante para o contexto socioeconômico, político da época. Né? Ou, uhum. ou seja, o poder, o domínio. E, e a gente poderia pegar até o próprio exemplo do, do apóstolo Paulo, né, que antes de ser o apóstolo Paulo, ele era o... Ele cobrava impostos, né? <risos> senador romano, uhum. Saulo de Tarso, né? senador uhum. tarcense, que, inclusive, se tornou o, um dos maiores perseguidores de Jesus. Né? Uhum. Era, vamos dizer, a alma que mais o perseguia, que mais estava sempre condenando e, e buscando <risos> é, é. Uh, frear esse esse trabalho, frear esses ensinamentos, tudo mais. Até que chega um momento onde ele se converte, né, lá no deserto de Damasco, e, e a convite, convite a é moda da gente dizer, expressar aqui, ele acaba uh, sendo convertido e vira um dos queridinhos, inclusive. De, Verdade. Ou seja, o, o apóstolo Paulo. que mais fez o... O trabalho de ensinar trazendo seus ensinamentos posteriormente e, e você veja também que interessante a gente estava falando aqui em, em que o universo é matemático, que o universo ele tem uma perfeição. Veja que Jesus ele até troca alguns nomes dos uhum. apóstolos, né? E a gente poderia colocar, até, uh, tá, mas por o porquê disso, porque Jesus ele acaba trocando. Olha o Pava aqui. Oi, Pava, tudo bem? Oi, Pedro. <risos> e a gente poderia perguntar o porquê isso, né? Trocar o nome dos apóstolos. E a gente poderia chegar à conclusão que ele buscava também dentro dessa numerologia, dentro dessa matemática universal, Com colocar cada, tra... cada trabalho né? dentro de um propósito específico. Então, Saulo de Tarso passa a ser Paulo de Tarso, o apóstolo. E assim uhum. a gente vai ter Simão Pedro, vai ter vários outros, né? Sim. E até a gente estava comentando um pouco antes aqui, porque assim, a gente marca essas, essas lives, mas a gente acaba não, não conversando antes. Então a gente entrou uns minutinhos antes aqui e foi, <risos> foi. trocando algumas coisas. Né? E eu até comentei com a Karen que... que hoje pela manhã até estava recebendo algumas informações. Uh, quando a gente pega 12 apóstolos, a gente pega uh, o DNA que a gente aborda tanto aqui em, em lives, falando, a Karen também aborda as 12 fitas, as, as 10 etéricas, mais as duas físicas. E aí a gente começa a encontrar algumas respostas, algumas sincronicidades, porque a volta para a essência, a volta para o nosso coração, a volta uhum. para a nossa real identidade, ela passa por todo esse contexto, por trazer é. ao coração, por buscar uhum. a reativação, por, uh, vamos dizer assim, termos a mesma essência que o Cristo tem. E uhum. isso passa pelo DNA. Talvez cada apóstolo também vinha com uma característica nesse sentido. Então, isso tudo abre uma série de reflexões, abre uma série de buscas para a gente. E essas uhum. buscas, eu acredito que elas não tem um início, um meio, um fim, a gente sempre vai estar buscando, e expandindo a nossa consciência. E dentro disso, nós vamos ativando o nosso poder pessoal, que era, que era mais ou menos, né? ou era não mais ou menos, mas de forma totalitária, o que o Cristo veio nos ensinar, a buscar isso, a ter isso. Isso vem através da fé, isso vem através da nossa perseverança, da nossa disciplina. E da nossa vontade, como almas, de uhum. buscar o nosso crescimento. Com certeza. E tem uma passagem que ele fala, que na verdade muitas pessoas me perguntam sobre essa passagem, quando ele diz, é, larguem tudo para trás e me sigam. Né? E as pessoas sempre me perguntam o que, que é que Jesus quis falar ali, porque se ele está nos ensinando a ser como ele, então o que, que temos que largar? Temos que largar a família? Temos que largar a nossa casa? O que, que, o que, que é seguir e quem que nós vamos seguir? Na verdade, quando Jesus fala, largue, largue tudo e me siga, ele está falando do desapego. É o desapego. E, e o que, que nós vamos seguir? O nosso coração. Né? Nós vamos nos desapegar nos desconectar do mundo lá fora e nos conectarmos com o nosso interior é esse o caminho que ele quis nos ensinar desapegue de tudo lá fora e vai lá para dentro porque esse é o único caminho né o caminho para voltar para a essência é o coração e é somente através da alegria e como é que a gente vai sentir alegria se estamos apegado a uma ilusão lá fora apegado a uma, a uma mentira que estão contando para nós lá fora, então é por isso que ele disse, largue tudo e me siga, então quando nós nos decidimos, porque é uma escolha, ou a gente continua na vida que estamos, né? nessa prisão, na manipulação, ou a gente decide em viver com liberdade, viver no amor que é nos desconectarmos de tudo que foi nos ensinado, nos desconectarmos da vida lá fora e focarmos na única coisa que importa, que é o que somos, que é o amor. Não existe verdade maior do que o amor. Todo o resto é apenas uma história, né? é apenas um, um conto, é apenas uma grande, um grande teatro. Então, a verdade é a única coisa que nos liberta e a única verdade é o amor. Só que para sentir o amor verdadeiro, aquilo que realmente somos, temos que conhecer a nossa essência. E para isso é necessário o silenciar, o desconectar, né? o vivermos somente no nosso interior. E quando a, a gente fala de Jesus curando o planeta Terra todo, nós também podemos fazer isso. Por quê? Porque nós somos o próprio planeta. Então, eu não preciso me deslocar de um lugar para poder ajudar um, uma, um certo local, mas eu preciso somente ir para dentro. Porque se, se eu sou o próprio planeta, eu consigo fazer fazer essa, essa cura comigo mesmo. Se cada um de nós curarmos a nós mesmos, nós estaremos curando todo o planeta. Né? Então, vier, viemos aqui realmente para voltarmos, não viemos para ficar. Eu acho que a gente não se identifica mais do que estamos agora, né, Rick? A gente chegou aqui e não se identifica mais, agora é somente voltar. E Jesus, ele foi, bom, no meu caso, ele é o meu maior mestre, foi o que mais, mais claramente ensinou como voltar para a casa do Pai. E é de uma maneira simples, não tem complexidade para voltar para o nosso coração. Não é necessário aprendizados, muito conhecimento, na verdade, a única coisa que a gente precisa é sentir. E para a gente voltar para o coração, não é necessário racionalizar, porque a mente confunde a gente, mas quando a gente vai para o sentir e a gente simplesmente fica focado naquilo que realmente importa, aí com certeza a gente faz o caminho de volta com mais facilidade, né? Então, a gente está aqui... Na verdade, o nosso trabalho aqui é para simplificar toda, toda essa volta para a casa do pai, né, Henrique? A gente não tem essas complexidades todas. E isso é o que importa. É por isso que quando ele falou largue tudo e me siga, era isso que ele queria dizer. Exato. E ele, ele também fez essa promessa, vamos dizer assim, deixa eu agradecer aqui a Eloá. Eloá fez uma doação, gratidão, Eloá. O, ele fez uma promessa, vamos chamar assim, que seria que uh, nós iríamos adiante, que nós iríamos para um caminho melhor. Tá? Uh, o que, que acontece? O, às vezes a gente vai, vai buscar alguns entendimentos e nós vamos caindo com alguns aprendizados que nós já tínhamos, porém tendo entendimentos diferentes. E essa semana eu me deparei com uma mensagem bem interessante que era da Joana de Ângeles onde, eu não me recordo assim, ela na íntegra, mas ela falava sobre sermos um planeta, o um planeta Terra, um planeta hospital. A gente poderia chamar também uma planeta, um planeta escola, mas vamos pegar essa parte do hospital. O que seria uhum. um planeta hospital? Seria um planeta que ele está aqui, à disposição, vamos falar assim, para curar as almas. Mas curar do que Então, as almas estão doentes? Não é bem doentes, mas para elas curarem traumas, fazerem uma expansão, buscarem uh, esse melhoramento de subida dimensional, onde certas impurezas elas não acabam sendo ressoantes, vamos dizer, com as faixas dimensionais acima. E, e lógico que dentro de um planeta hospital, de um planeta escola, vão vir muitos médicos, vão ter muitos médicos, vão ter muitas almas que estão auxiliando nesse processo e também vão ter muitos uh, enfermos, vamos dizer assim, que seríamos todos nós, que estamos buscando as nossas curas. E aí, até uh, você falou agora há pouco que o planeta faz a sua cura. E o planeta fazer a sua cura, a gente poderia traduzir assim, o planeta, ele faz a sua subida também na escala, na uma, nessa uma oitava na escala energética, e na, na escala frequencial, e com isso, o, o nosso planeta, ele passa a deixar de ser um planeta hospital, uma escola que tem essa, essa definição, e passa a ser uma escola regenerativa. Sim. Uma escola onde nós vamos ser curadores de nós mesmos, onde as almas que habitam, elas aprendem a fazer os seus processos por si só. E aí a gente está falando, nesse momento, exatamente de Jesus, exatamente Sim. nas coisas que ele veio mostrar lá atrás que nós temos capacidade de fazer, que nós Sim. fazemos quando nos, nos conectamos com esse todo que somos quando nós uhum. subimos a nossa frequência, quando subimos a nossa consciência. Ele mostrou isso, porém, uh, ele, ele mostrou que precisamos fazer o nosso processo, que precisamos uhum. buscar o nosso aprimoramento, as nossas limpezas, enfim, o um nome que a gente dá para isso, pouco importa, mas fazer essa subida na escala consciencial. E é isso também que a gente chama aqui, de transição planetária. Quando a gente fala assim, estamos subindo, estamos fazendo para uh, herdarmos, para adentrarmos na nova Terra. E essa nova Terra, ela muda essa característica. E por isso até que a gente colocou nada para o que está por vir, porque quê? Tá, só fazendo um pequeno adendo. Para um planeta, ele entrar nesta frequência nessa faixa vibracional, de ele ser um planeta regenerativo, ele precisa ter um, algumas características. E uma delas é você fazer parte do, da, da federação dos planetas livres. Livres uhum. do quê? Livres, vamos dizer assim, da escravidão, livres Da formas. prisão mental, prisão mental é, principalmente. Exatamente isso. Tá? Uhum. Então, para ele fazer parte dessa federação, ele precisa... Para ele ser um planeta de regeneração, ele precisa ser um planeta que pertence à Federação dos Mundos Livres. Sim. E o nosso planeta, para trazer uma, uma terminologia que fica mais fácil de entendimento, é como se ele tivesse assinado esse contrato. Uhum. Esse contrato, ou seja, ele já faz parte dessa Federação dos Mundos Livres. O que torna o processo irreversível. Ou seja, a transição planetária, a, a entrada... Uh, nesse planeta de regeneração, nós sermos seres regeneradores, sairmos dessa, desse planeta prisão, planeta hospital, enfim, o um nome pouco uhum. importa, ele é irreversível. É. E isso independe da nossa vontade, tá? ele vai acontecer, quer a gente queira ou não. Agora, uhum. o que nós temos todos é a oportunidade de fazermos a nossa subida também, a nossa libertação, a nossa cura. E é isso que Jesus veio naquele, naquele, naquela época trazer o, o, a promessa, trazer a, a esperança de que esses momentos chegariam, de que tudo isso viria até a gente. Inclusive, ele está à frente desse projeto, ele que comanda e, e ele que está... Uh, sempre nos amparando e, e mesmo que muita gente às vezes pense que o planeta possa estar indo de mal a pior, ou que o mal está cada vez, não. É diferente, basta a gente ter olhos para ver, ouvidos, ouvidos para ouvir. É. Só que esses olhos de ver e ouvidos de ouvir eles na verdade são o coração. É, e tem uma coisa também que a uh... Essa, essa, esse planeta regenerado, a, o primeiro sintoma que ele mostra é vida. Vida. Vida saudável, vida abundante. Porque Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Né? Mas como é que a gente vai ter vida? Através da reconexão com que realmente somos. Não temos como ter vida, a, a, a não ser com essa reconexão. Né? Então essa, essa abundância que Jesus fala é a gente conseguir viver com liberdade. E o que, que mais nos prende aqui é a nossa mente, né? Quando as pessoas ficam acreditando em todas as mentiras que a mente conta, a gente não consegue chegar nessa liberdade, não conseguimos sentir o que é vida, né? E todas as pessoas, eu sempre digo assim, que todas as pessoas que não estão reconectadas com seu ser, elas estão desalmadas, são pessoas que, que vivem totalmente manipuladas pela sua mente, né? fazendo sempre as mesmas coisas e deixando de viver para sobreviver, então quando você sobrevive você não sabe o que é vida, né? e como nós estamos aqui como células dentro de um corpo, ajudando esse corpo a se iluminar, nós precisamos nos iluminar através da vida que temos que ser aqui, né? e uma vida ela tem alegria, né? O, o primeiro sintoma de uma pessoa espiritual que está reconectada com o seu ser é a alegria. Então é por isso que a gente pode fazer de tudo, podemos tentar várias ferramentas, várias terapias, mas se não sentirmos a alegria, não conseguiríamos abrir a porta do nosso coração. Né? Então como é bonito a gente viver a vida... Uh, com os olhos de uma criança, com a pureza de uma criança, né, ele sempre falava, vim de mim todas as criancinhas, porque as criancinhas, elas sabem como é que funciona, elas sabem como chegar até o coração, porque elas são puras, elas não são complexas, né, a gente fica fazendo tanta coisa difícil para poder voltar, para entender o que é espiritualidade, não, as crianças, elas olham e elas só sabem brincar. Você vai contar uma coisa séria para uma criança, né? Olha, aqui está acontecendo tal tragédia. Ela vai escutar, uhum, mas ali atrás tem um brinquedo para mim brincar que é mais interessante. Então, criança sabe como sorrir, sabe como, como ser feliz. E esse, na verdade, é o caminho, né? É de todos procurarem a leveza, a simplicidade, porque assim nós teremos vida e vida em abundância. E para isso. Jesus veio nos ensinar como ter essa vida, né? E é através da conscientização. E aí as pessoas também perguntam, Henrique, não sei se para você também pergunta, mas será que Jesus vai voltar numa numa nuvem tocando trombeta, <risos> né? Será que vai acontecer isso mesmo? E a gente fala, ele já é. voltou. Ele já voltou. Aqui.